Olá rapaziada aqui o tio Felipe. Vou passar aqui, 10 dicas sobre como impressionar a garota usando o WhatsApp. Preste muita atenção aqui, sua vida nunca será a mesma se assistir até o final. Dica 1. Mantenha-o limpo. Nenhuma garota quer ter alguém falando sujo com ela logo de cara. Uma mulher gosta de se sentir especial. Pense no que você quer dizer, mantenha-o sedutor e divertido no começo. Isso garantirá que você atraia o interesse dela para que ela continue conversando com você. Quando as coisas progridem, você terá a oportunidade de levar seu bate-papo do WhatsApp para outro nível. Mas no começo, mantê-lo limpo é o único caminho a percorrer. Nenhuma garota em sã inconsciência quer ouvir um cara desprezível e você pode ter certeza de que nunca mais ouviria falar dela. 2. Hora certa o envio de mensagens via WhatsApp durante é um bom ponto de partida. Isso significa que você será o que ela está pensando quando for dormir. À noite também é mais provável que ela tenha muitas outras coisas acontecendo ou muitas de suas amigas ao seu redor, o que prejudicará suas chances de ter uma conversa realmente boa. Uma mensagem rápida de bom dia é uma boa maneira de lembrá-la de que você está pensando nela. 3. Mensagens mais curtas são as melhores. Começar com uma mensagem mais curta do WhatsApp adiciona uma sensação de mistério a você. Isso a manterá interessada, pois será menos provável que ela fique entediada do que se você enviar a ela uma mensagem prolongada. Comece com algo tão simples como oi ou ei, como está indo. Se ela perguntar se você teve um bom dia, não há necessidade de contar tudo a ela. Apenas diga, muito obrigado. Curto e doce é um vencedor garantido. Ela ficará mais tentada a perguntar o que você tem feito, com quem você estava, etc., se você apenas disser que teve um ótimo dia. Isso é muito melhor do que devagar sobre nada. Saber falar com uma garota sem que ela fique entediante é essencial. O tédio atinge muito rapidamente quando as pessoas estão conversando no WhatsApp e obter respostas longas. 4. Use um nome dela. Se você começar sua mensagem com o nome dela, ela perceberá, mesmo subconscientemente, que você está falando com ela e somente ela. Nenhuma garota quer pensar que está recebendo uma mensagem que um garoto enviou para montes de outras garotas também. Algo como Ei, Lisa é suficiente. Mantenha-o simples e otimista. O que quer que você faça, sempre, sempre, certifique-se de soletrar o nome dela corretamente e usar o nome certo, não de outras garotas. Se você cometer esse erro, poderá perder qualquer oportunidade de ir mais longe com essa garota em particular, adeus. Toda garota quer sentir que é a única pessoa especial. 5. Coloque um sorriso no rosto. O humor é essencial quando você está enviando mensagens via chat do WhatsApp. Todo mundo gosta de rir, então use o humor. As meninas amam um homem que pode fazê-la sorrir, dessa maneira garantida que você pode impressioná-la. Isso não significa que você precise exagerar e contar piadas idiotas, provocando uma garota brincalhona a manterá -a interessada enquanto você conversa no WhatsApp. Também ajuda a fazê-la se sentir mais confortável e atraída por você. Tirar sarro de si mesmo de maneira brincalhona garantirá que você levante um sorriso e interesse em você. Apenas lembre-se, não exagere. O humor é ótimo, mas se uma garota pensa que você não leva nada a sério, pode perder o interesse. Mantenha-o equilibrado. Mais uma vez, mantenha-o limpo. Piadas sujas com os caras podem ser ótimas, mas com uma garota que você está tentando impressionar, isso não deve ser feito. À medida que o tempo passa e as coisas progridem, você terá uma ideia melhor de que tipo de humor ela gosta. Até você falar por um tempo, mantenha o humor limpo, divertido e glamour. 6. Mantenha glamour. Flertar permitirá que a garota saiba que você está interessado nela e não apenas como amiga. No começo, quando estiver conversando no WhatsApp, lembre-se de manter o flerte limpo e sutil. Ela ainda não é sua namorada. Isso não apenas faz a garota se sentir especial, mas também é uma maneira infalível de começar bem. Provocações suaves, humor, glamour e comentários sutis são a coisa perfeita a se fazer. Lembre-se sempre de traçar a linha entre grosseiro e desprezível, glamour e atrevida. Um comentário que você possa achar sutil pode gritar desprezível para ela. Leia suas mensagens antes de enviá-las. 7. Não pareça desesperado. Essa é uma das piores coisas possíveis que você pode fazer e arruinará totalmente qualquer chance de impressionar a garota. Ela será afastada porque isso é muito desanimador. Manter o equilíbrio certo de mostrar interesse, mas não desespero, é essencial para conseguir que essa garota goste de você. Confiança é a chave para impressionar uma mulher no bate-papo ou pessoalmente. Isso significa que, assim que você receber uma mensagem do WhatsApp chat, não faça o que fizer, vá para respondi-la imediatamente. Reserve um tempo, mas não demore muito para responder. Certifique-se de que você não está sendo visto como um fardo por ela. As meninas gostam do seu espaço. Novamente, tudo isso se resume a encontrar o equilíbrio certo de não tocar muito e, ao mesmo tempo, adicionar um ar de mistério sobre você. 8. Nem sempre esteja disponível. Impressionar uma garota no bate-papo do WhatsApp significa que às vezes não está disponível. É isso que você precisa fazer para que ela perceba que sente falta de você e de seus bate-papos. Durante um período de mais ou menos um mês, tente ficar indisponível por alguns dias. Essa também é outra maneira de garantir que você não seja visto como desesperado. Como diz o velho ditado, a ausência faz o coração crescer mais afeiçoado. 9. Trabalho de elogios. É da natureza das mulheres querer se sentir bem e receber um elogio pode mudar toda a nossa perspectiva de uma pessoa, além de tornar nosso dia muito mais brilhante. Como em todas as outras dicas, não exagere, pois isso pode sair pela colatra e a garota pode se sentir estranha e envergonhada, enquanto ao mesmo tempo você pode parecer desesperado. Essa também é uma ótima maneira de conversar com uma garota desconhecida no WhatsApp. É garantido que elogios por suas roupas, cabelos ou pele ao invés de sua figura funcionem. Nem todo mundo nasce com o corpo de uma supermodelo e, mesmo que ela tenha a aparência de supermodelo, você pode parecer apenas interessado nisso e não ela como uma pessoa inteira. Todas as meninas querem se sentir especiais. Um elogio dado no momento certo e sobre a coisa certa é uma maneira infalível de fazê-la sorrir, sentar e prestar atenção em você. 10. Deixe a querendo mais. Quando você estiver conversando no WhatsApp como uma garota, termine as conversas com uma nota alta. Certifique-se de que você é o único a encerrar a conversa quando sentir que está ficando sem vapor. Isso fará com que ela anseie por conversar novamente com você, porque ela terá muito mais para perguntar e conversar. Isso também garantirá que você não seja entediante. Uma conversa que está começando a se encerrar precisa ser interrompida para manter os níveis de interesse altos. Tenho que ir, falar amanhã é a maneira perfeita de terminar a conversa. Dessa forma, parece que você tem outra coisa a fazer além de conversar no WhatsApp. Isso novamente deixa você com um ar de mistério e a garota fica querendo mais. Uma das coisas que devemos dizer é que a ortografia é muito importante. Pode parecer algo que você ouve na escola, mas dedicar um tempo para verificar se você digitou tudo com um padrão adequado fará com que você se destaque. Uma garota gosta de ver que um garoto investiu tempo e esforço nas mensagens que envia. Isso mostra a ela que você é inteligente, pode manter uma conversa e está realmente interessado nela. Com tantas pessoas falando agora o texto fala, se você demorar um pouco mais para verificar sua mensagem do WhatsApp antes de enviar, então você está mostrando que está interessado na garota. Então aí está. Se você quer um relacionamento sério com a garota, siga estas 10 dicas sobre como impressionar uma garota no bate-papo do WhatsApp. Pode parecer que exista ou não muitas coisas, mas tudo nessas dicas garantirá que você impressione a garota que você gosta. Se, por qualquer motivo, a garota ainda não estiver interessada em você depois de você ter se esforçado tanto, então provavelmente ela não é a garota com quem você deveria estar. Tenha em mente que existem algumas garotas que são tímidas e não sabem como responder, portanto invista seu tempo, mas se não der certo, não se preocupe. Há tantas garotas que adorariam que um garoto passasse um tempo conversando com elas no WhatsApp. Se você acha que a garota não está interessada, siga em frente. Há muitas garotas que gostariam de conversar com um cara que pode flertar, ser respeitoso, prestar elogios e ao mesmo tempo ser misterioso e interessante. Agora vá em frente e se gostou se inscreva no canal. Ative as notificações para receber mais dicas do tio Felipe.